a mais um vídeo hoje estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft no canal e hoje eu vou ensinar vocês a como fazer este bonequinho aí que está na tela aí e bom galera é muito simples de fazer ele bom primeiro vocês vão precisar de um aplicativo que é o pixel Studio mas antes de começar o vídeo eu já peço a vocês que deixem um like se inscreva e é, ative o sininho, bom, eu já tinha até esquecido o que é dizer, e beleza, né? Bom, você vai baixar pelo link da descrição. E outra coisa, eu percebi que muita gente, na verdade, praticamente todas as pessoas que me assistem não são inscritos no meu canal, ou seja, são tudo, são tudo betas. Aqui, né? só quem é inscrito é top. Quem é inscrito aqui é foda. Quem é inscrito aqui é massa. E muito é massa. É muito massa. Bom. Vai entrar no Pixel Studio, esse aplicativo vai tá na Play Store Mas eu vou botar o link na descrição que é mais fácil de você ir Então vamos aqui Você clica para abrir, logicamente E aqui ele vai pedir alguma permissão, você vem em Permite bom, Aqui você vem em Criar E bom, aqui você não vai mexer em praticamente nada Só tem que mudar uma coisa Que é o tamanho dessa imagem aqui A largura e a altura Então bom, a altura e a largura que a gente vai usar é 19 e 25 de altura, aí você vem próximo e você, isso aqui você clica em qualquer um modelo. Centro, qualquer mas o modelo simples bom que que a gente faz aqui é a gente vem aqui, mano, e tá nesse iconezinho aqui de galeria. E um mais você clica em cima, aí você vem aqui do dispositivo, aí você vem aqui, open profiles que é para você ir nos seus arquivos e aqui você vai selecionar. A imagem que eu deixei na descrição, que é basicamente um template, digamos assim. Então, é, você vai baixar na descrição. Não tem, nem, não tem nem um megabyte. Então, é bem de boa para baixar. E aqui, bom, como vocês podem ver, está o projeto, digamos assim, do boneco. O que você vai fazer aqui? Agora, mano, é só você selecionar suas cores e pintar o seu boneco. Então ele é. É. Decorar o esquinho do jeito que você quiser. Aqui nessa nesse lugar de paleta que ó, você consegue ir. Selecionar a cor Eu vou pegar aqui um preto né, Só para eu fazer um negócio Tem aqui várias outras opções E para você pintar mano, É só você ir pintando De bloco em bloco viu? Um, dois, três Então você só passa o dedo direto assim. E bom Por que eu tô fazendo isso aqui é O que eu fiz aqui agora Isso aqui mano, É que eu vou dividir Talvez eu não divida Mas eu vou ver quando eu terminar é bom O que você faz aqui Você vai pintando De acordo com como é sua skin No meu caso a minha É mais ou menos assim Não vai sair todo igual né Mas eu vou tentar aqui Replicar Faz aqui o tênisinho Digamos que é assim A calça é preta E a camisa é vermelha Só que é um vermelho mais escuro assim É, tá mais ou menos Não vou dizer que tá bonito E bom, uma coisa que eu recomendo vocês fazer É aqui nesse outro lado aqui Você bota só em cima a cor da camisa E aqui desse lado Bota os dois bloquinhos aqui O primeiro e deixa os outros coisados para depois você fazer um negócio aí Vou diminuir aqui o tamanho da calça Que agora assim tá mais bonitinho e agora eu vou escolher a cor de pele que eu vou fazer Bom, como o MISC tem uma pele morena, eu tenho que achar meio que um, vamos dizer, um marrom aqui Quase um marrom, mais ou menos usar assim, eu acho, Aqui, esse aqui é o ideal, eu acho, Aqui tem uma opção que você preenche o quadrado todo, por exemplo aqui, ó Nesse bodezinho, eu clico Aí você vem e preenche o lugar todo que eu quero Aqui e aqui Pronto, terminei já aqui Praticamente um boneco, só falta agora o cabelo E os olhos Os olhos eu vou fazer assim, ó Vou botar, pera eu cliquei errado Vou botar aqui, ó Um pontozinho, eu tenho uma dessas opções né? Pronto, pra não aparecer mais Acho que é assim Aqui, mano, eu vou botar um olhozinho aqui E outro aqui, não E aqui, aqui, aí o que eu vou fazer Não, pera, tá errado, é não, eu vou botar... É assim. Uma hora depois... Se vocês fazem do, do jeito que vocês quiserem, mas eu vou fazer aqui a minha, replicar a minha. Agora eu vou fazer o cabelo. O cabelo da minha skin não é do jeito que eu fazer, mas eu vou fazer assim, porque senão vai parecer que no boneco é calvo. E não tem condição, não. Vou botar assim, ó. Eu acho que é mais ou menos assim. É. Basicamente é assim. Vamos dizer que é assim. Tem um detalhe que eu gosto de adicionar, que é meio que um, uma sombra, como se ele fosse as. Costas. Você uma cor mais morta, assim, diferente, que meio que parece que é a sombra, sabe? Vamos ver se fica bonito. Se ficar bonito, eu deixo, mas se não ficar, eu deixo assim mesmo. Ó, tá aparecendo... Não, ficou feio, vou deixar do jeito Só que eu acho que eu vou acertar aqui algum negócio. Vou botar esses olhos aqui mais pra baixo, porque tá muito alto, tá parecendo um caminhão. Um detalhe aqui na minha skin que eu já tava quase esquecendo, que é isso aqui, ó. Minha skin tem meio que uma camisa por baixo que é branca, bem aqui no meio, ó. E praticamente eu terminei aqui a minha skin como eu queria, mas eu acho que eu vou fazer mais um detalhezinho. Eu sou um cara detalhista. É, eu acho que essa boquinha, mano, ficou muito feio eu vou... Deixar aqui ó, vou fazer assim, vou pegar aqui o branco, vou crescer mais o olho, tá ligado? Bom galera, pra você salvar, você vai fazer o que? Você vai vir aqui, mano, vai arrastar sua barra de navegação e vai clicar no botão de voltar Aí vai aparecer aqui, muitas opções, tabs, criar, abrir, salvar, visualização Mas como eu já vi aqui, como vocês viram também, aqui tá salvar Bom, você seleciona PNG isso, e vem aqui X16 que é 16x16. 16, blá blá blá. Aí você vem salvar. Aí vai aparecer algum negócio aqui para você quiser colocar em alguma pasta. Aí, se você não quiser colocar em nenhuma pasta, é só você clicar aqui nesse botãozinho aqui embaixo de confirmar para você salvar. Então, galera, talvez quando vocês salvem, talvez não apareça na galeria direto. Então, como tá acontecendo comigo. Então, o que vocês fazem? Vocês vêm aqui nas suas. Você baixa qualquer gerenciador de arquivo, Vem Android, vem Data e pesquisa aqui na lupa Pixel. Aí já clica em pesquisar e vai aparecer Pixel Studio. Você vem em Files, vem em Storage e vai estar tá aqui a foto ó, que eu salvei no caso, mas é porque não está aparecendo, não sei por Você vem abrir com a galeria e bom, se não tiver salvo você dá um, tira um print aqui para salvar e já fica bom. É só se não aparecer direto na galeria, mas bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, se você gostou do vídeo, mano, deixa o like e se inscreve, foi muito top de esse vídeo, então, tamo junto, Falou, valeu e é nóis! <música>